Enfim, cara, hoje eu já vou falar sobre um youtuber chamado Panzeiro que essa muita comida. Mas se você é tá interessado em saber por que ele desperdiça tanta comida, assiste até o final e bora pro vídeo, cara! Enfim, o Panzeiro ele fez um vídeo aí nadando em uma piscina cheia de bananas. E olha que absurdo que esse cara fez. Depois ele doou as bananas pra um abrigo só para dizer que desperdiçou comida vem eu vou deixar o trecho que ele joga as balas passando com você aí cara é um absurdo sério é um absurdo ele dá pro abrigo sério mano é uma coisa absurda confere aí a quantidade aqui de banana que a gente tem você já pode até imaginar o que a gente vai fazer né que é o papai não o papai tá né? a primeira vez ela vai boiar vamos fazer o teste vamos fazer o teste Aí depois tem mais desperdício de comida, olha que absurdo, velho. Eles pularam uma cama elástica cheia de pipoca, cara, com os pés sujos. E depois, eles né, disseram que doaria uma pipoca, velho. E é, isso é um absurdo. Realmente estão dando comida estragada para os abrigos... Né, tudo sujo para os abrigos, não é só pagar fama, só para dizer que não desperdiçou, é um absurdo, realmente o que os caras fez é um absurdo e mostra a pobreza no Brasil, né? Como as pessoas aceitam se comida suja para comer só porque não tem condições de comprar comida, né? E aquilo, cara, Dizem, ah, mas ajudando, bicho, sim, cara, mas comida suja para quem precisa. E é agora que vai o absurdo desse lixo chamado painzeiro. Olha só esse absurdo, velho. Ele doa comida suja. As pessoas doa banana suja pra abrigo. Doa pipoca suja pra morada de rua, pra abrigo. E tal. E comida suja. Olha isso que absurdo. Comida suja. E depois o painzeiro disse desculpa. Véio, que ele compra pouca vencida estabelecimento e vendeiro que vencida é crime mano então olha que absurdo que esse cara tá fazendo né e é aquilo, só que tá ajudando pessoas com menos condição e ele quer se passar de bonzinho, é absurdo, cara isso é muito absurdo é crueldade, uma coisa muito absurda, horrível esse caso, sinceramente, acho que esse cara tem que ser preso porque na real que coisa absurda que ele fez, cara é, é, Mano, as pessoas Pobres, que precisam de comida Aí vem um cara e fala assim Ô, oh, mano, quer pipoca? A pessoa aceita Porque, pô, a pessoa não tem nada o que comer Ela aceita pipoca Então não tem o que comer, mano Às vezes a pessoa tá passando por uma dificuldade em casa Às vezes a pessoa nem tem casa É triste, sabe? É uma coisa muito triste Que esse panzeiro tá fazendo Mas em seguinte, se você de se gostou desse vídeo, cara Deixa o seu like, se inscreve no canal Ative o sininho e compartilha, obviamente. Porque, né, aquilo, 50 inscritos vai ter potencial, mano. Então, ajuda demais. E se você compartilhar o canal. Até rimou. Então, é isso, gente. Tchau, galera.